2008, logo após o fim do Pride, o holandês Alistair Overeem passou por uma das maiores metamorfoses que já vi no MMA. Ele foi de magrelo porradeiro, franzino, meio pesado natural, para um peso pesado gigantesco do porte do Brock Lesnar. Na época, ele deu uma entrevista na Holanda dizendo que consumia muita carne de cavalo, e isso o deixava forte. Pronto, virou meme. Ganhar 20 kg de massa muscular em um ano virou obra... Daquela proteína exótica, curiosa Era uma pilha comparável ao tal do suco secreto do borrachinho hoje em dia, para vocês terem uma ideia O curioso é que eu tava assistindo os vídeos promocionais pro UFC 285 desse sábado E um deles contava a história do Shavkat Rakhmonov. O rapaz, nascido e criado no Uzbequistão, carrega o apelido Nômade em homenagem à cultura, à história do seu povo O Uzbequistão foi um dos países dominados por Gengis Khan no século 13. Tanto que isso mudou muito a genética, o DNA da população. Eles estão ali do lado do Cazaquistão e da Rússia e têm os olhos puxados. O Império Mongol foi o império que mais abrangeu territórios na história da humanidade. E a força dele sempre foi a cavalaria. Se expandiam com velocidade para a época e força, violência, né? as famosas hordas mongóis também aí muito nomadismo. Por isso, o cavalo é o animal número um do país. E nesse vídeo promocional do UFC, um treinador do Rakimonovi diz sério que acha que a força do cara vem da alta quantidade de carne de cavalo que ele consome. Aí fiquei me perguntando, será que ele vai inflar que nem um balão como o Wolverine e subir três categorias? Agora, finalmente, vamos tirar a prova final se carne de cavalo deixa forte. Brincadeiras à parte, o meio médio do UFC diz que ama correr a cavalo e quer se dedicar à criação deles quando se aposentar do MMA. A minha dúvida é se esse segredo, toda essa proteína magra, será suficiente para passar pelo maior teste da carreira no UFC 285 desse sábado. Eu sei, o cara é pra lá de impressionante. Quem entra no top 10 de uma divisão tão complicada do UFC... Com 16 vitórias e 100% de letalidade 8 knockouts e 8 finalizações O hype do cara é tremendo Lá naquela casa de jogos azul com as letras brancas e que começa com S, Geoff New, seu adversário no sábado, é uma zebra na proporção de mais de 5 para 1. Ou seja, se agora com o código promocional Sexto Round você aposta R$ real no americano e ele vence, você recebe de volta R$ 5,20. E nesse mesmo site tem uma promoção especial para a luta principal: John Jones vs Sirioguni. Com o nosso código promocional Sexto Round, tudo junto e letra minúscula, você pode dobrar as suas odds. Claro, se você acertar a aposta e fizer tudo certinho, de acordo com como eu expliquei lá no Instagram do Sexto Round. Vai lá, tá tudo descrito nos stories, tem o link, também tá no, no, nos destaques fixados, né, o UFC 285 Promo. Vai lá que você vai entender. Só que, sei lá, ainda tenho minhas dúvidas, o melhor adversário que o Chave Carter enfrentou na carreira dele foi o Neil Magny. E a julgar pelo que o Durinho fez com o próprio Neil Magny no UFC Rio... Não fiquei tão impressionado assim. É grande para a categoria, 1,85m de altura, 1,97m de envergadura e completaço, né? Vidro elétrico e freio a disco nas quatro rodas. Só que apesar de ter o multidisciplinar, combate sambô como base, todos esses predicados, Hakimonov não é um grande especialista em nada. É aquele cara equilibrado, nota 7,5 em tudo. O foco foi sempre ser lutador de MMA, tanto que estreou no Amador com 17 anos. O estilo lembra um pouco o saudoso Zabit Magomed Sharipov. Ou seja, usa muito bem os chutes, retos e giratórios na longa distância, tem box bacana, queda e finaliza bem. O que não faz sentido pra mim é tirar o Jeff Gill pra pangaré como vem fazendo por aí. O hype cegou a galera, tá aparecendo o Gilbert Durinho vs Hansa Maeve. Pra quem não lembra, eu passei a semana daquela luta chamando de maluco quem achava que o lobo não ia passar perrengue e atropelar o durinho. E a gente viu o que aconteceu. Em primeiro lugar, quando a gente viu o sétimo do ranking sendo zebra nessa proporção, Contra o nono, acho que só em Durinho versus Kimaévia aconteceu algo do tipo. Mas o principal é, o Neil também é robusto para a categoria. Em 26 lutas, só perdeu uma no chão e foi em 2013. Tem 90% de defesa de quedas e, em pé, acho ele superior. Porque não é qualquer um que troca porrada franca com o Vicente Luque e com o Mike Perry e nocauteia ambos. Ele também venceu o Santiago Ponzinibbio em pé e parou sete quedas do Belal Mohamed, que questionavelmente... É um wrestler até melhor do que o Chave Não me entendam errado. Também acho o Sbeck sinistro. Mas não tenho essa confiança toda baseado no nível de enfrentamento. O Geoff Neal, zebra na proporção de 5 para 1, soa com uma simetria grande. Akmonov é o favorito. Não é o estilo dele. Mas ele tem jogo até para cozinhar a luta se for necessário, com chutes na longa distância, muito clinch, algumas quedas se for necessário para vencer. Agora, quem tá achando que o Nil não pode encurtar essa distância, defender as quedas e botar a mão dura, é maluco. No infight, na curta distância, só mais o Nil, que tem um box lindo. Nessa situação, o Hakmonov é mais estático, duro, ereto. É tudo uma questão de se livrar da manutenção de distância, não ser machucado pelo chute e defender as quedas. A tarefa está longe de ser fácil, mas acho que o americano merece um crédito. Ele mesmo não parece nem um pouco impressionado com o hype, abre aspas. Ele é um cara duro, mas já bati caras duros antes. Posso fazer parecer fácil de novo, não me importo com apostas. Sei que muita gente vai perder dinheiro no sábado. Agora, se eu tiver completamente errado e o Nômade tirar o Nil pra pangaré no sábado, meu braço vai estar tá completamente torcido. Entro pro trem do hype e declaro o futuro campeão. Porque vocês sabem bem, 28 anos e atravessando competição de nível mundial dessa forma, é indício fortíssimo de cinturão. Mas claro, são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que a carne de cavalo vai fazer diferença no sábado? Ou concordam comigo que o Job New tem chance... De parar esse hype, ou pelo menos tornar o Nômade ser humano, né? De pele, osso que sangra, como o Durinho fez com o Hansad Kimaev. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, deixe o like para ajudar o sexto round. E não percam a resenha de ontem, em que eu falei sobre uma teoria terrível para John Jones, é, levantada pelo tio Chio Sonnen